down for online Então, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um pouquinho de como tá sendo o meu aniversário de quarentena Parabéns uh! pra mim, parabéns pra mim Ai, que animadinha E vou me montar, vou chamar de desgraça, né? Vou comprar um álcool e fazer chamadas com quem gosta de mim Eu gosto também e isso já é legal, né? É bom pra você que tá fazendo aniversário na quarentena também. Dá pra se divertir um pouquinho, tá? É só ter uma videochamada com quem você ama e uma garrafinha por perto. <risos> tá bom? Bora nessa? Vamos! Vamos pôr uma lente cinza. Gente, a mamãe me conhece muito bem, viu? Olha o que acabei de receber, que delícia! Mãe, te amo muito, viu? Muito demais. Obrigado. Ó, oh, gente, pra quem é uma senhora… O melhor segredo pra pele ó, é passar a base e já selar logo atrás, para não deixar os pés de galinha lembrar que eles estão ali, né? Aqueles que mandam no pedaço. Que isso? Hum. Hum. Que atenção, filhinho? Meu amor da minha vida. Hum. Hum. Hum. Quer dar um oi pra galera? Ai. Dá um oi pra galerinha. Dá um oi pra galera ali, ó. Dá um oi pra galera, meu amor. Hum. Isso que você falta? Vou passar um lapisinho dentro, por cílios e já volto. Hum, é mais ou menos isso. Hoje só vou de beleza mesmo. Só passar um batonzinho, hum, pouquinho nude, basiquinha. É isso. Por brinco, peruca, colarzão, que hoje eu vou com o colar que vem até aqui. E vamos começar a diversão. Na verdade, já começou faz um tempo. <fí -se> <fí -se> Yeah. Gente, eu nem sei se dá pra ouvir direito, porque o ventilador tá ligado no talo, pra não morrer, né? Pra essa maquiagem não cair. Mas já fiz vídeo ligação com todo mundo. Já tô bêbada pra caralho. <risos> e achei melhor já encerrar o vídeo agora, enquanto eu tô um pouco bonita ainda. A maquiagem já caiu, mas não caiu tudo. Vou continuar ficando bêbada aqui depois disso. Gente, obrigado por comemorar esse aniversário comigo. A gente consegue aquecer nosso coração com ligações, com vídeos e tudo mais. Vamos ficar quietinho em casa pra ajudar a passar esse negócio rápido logo. E o próximo ano eu vou fazer uma festança imensa nessa casa com todo mundo. E é isso. E como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, meu amor. Dá o like, dá o sininho do like pra ajudar pra fazer volume na pista, tudo isso. Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais do canal. Canal As Ursa, sem S no final, tanto no Facebook como no Instagram. E é isso, se quiser lá dar uma olhadinha, na, umas biscoitadas na minha rede social, é Enzo Cunha no Instagram, tá bom? E é isso, meus amores, nos vemos no próximo domingo. Tchau!